Inicialmente vamos montar aqui o um mini-livro, coloque um, dois, três, quatro, desta maneira aqui, um, dois, três, quatro, uma bem e grampei bem aqui na marcação, pronto, Aí agora é só dobrar está pronto o mini-livro com 14 páginas, como queremos demonstrar. Obrigado.